O sol se esparramava pelas casinhas simples de Betânia. Em tudo havia encanto e vida. Passei meus olhos apaixonados por aquele quadro e fiquei pensando como deveria ser bom viver ali. Até senti inveja daqueles que viviam com tal simplicidade, sem os vícios e exigências dos dias atuais. Naquela segunda-feira... Novos fatos haveriam de acontecer. Mas, quem sabe, além daqueles que eu já conhecia por meio do Evangelho, poderiam ocorrer surpresas agradáveis? Assim pensando, aproximei-me da casa de Lázaro. Ao chegar, o quadro com que deparei emocionou-me. Pude constatar a amizade que unia aqueles homens que deixariam para a posteridade sem saber exemplos jamais esquecidos e, infelizmente, pouco seguidos. Na varanda arejada, eles conversavam carinhosamente. O sorriso sincero demonstrava união sem o desejo de se sobrepor eram todos por Jesus olhei-os admirado ah como gostaria de participar desse pequeno grupo que haveria de fazer a maior revolução do planeta enquanto conversavam procurei analisar um a um e cada qual me deixava mais maravilhado primeiramente simão o zelote era de Caná, da Galileia. Ficou assim conhecido por pertencer ao movimento nacionalista que, à época de Jesus, lutava por libertar o povo do jugo romano. E os homens desse grupo eram denominados elotes. Esses homens conquistaram popularidade expressiva, por isso entenderemos por que muitos escolheram Barrabás no julgamento de Jesus pois ele, Barrabás, também era um zelote. Simão era homem idealista e sonhador. Inconformado com a escravidão e a miséria do povo, sonhava com a independência. Porém, era contrário à violência utilizada pelos zelotes. Assim, desiludiu-se e, ao conhecer Jesus, passou a lutar pela liberdade da alma, mais importante e eterna. Simão, forte e corajoso, cabelos curtos, era um homem extremamente honesto e estava sempre bem disposto. O amor a Jesus era a plenitude de seus sentimentos e por isso lutou até o fim pela causa da Boa Nova. Ao lado de Simão estava Tadeu, conhecido por Judas Tadeu. Nascido na Galileia, era o mais forte entre os apóstolos, sendo o verdadeiro gigante, porém também grande era seu coração, sempre disposto a perdoar e servir. De raciocínio lento, tornava-se acanhado e por várias vezes dizia não haver entendido. Mas com o tempo e dedicação, o que mais entendeu foi a necessidade de nos amar uns aos outros. Sentado na escada da varanda estava Felipe, também Galileu, nascer em Betsaida, que ficava às margens do lago de Genesaré. Felipe era pescador, cuja profissão fez seu corpo forte e sadio. Disposto a tudo e a toda hora, era prestativo e simples. Sua alegria contagiava, e seu maior desejo era que todos aceitassem Jesus, e por tal objetivo lutou até os últimos dias, repleto de amor ao próximo. Igualmente sentado estava André, irmão de Pedro, também pescador, Trabalhava em sociedade no mesmo barco de Pedro e também nascer em Betsaida. André talvez fosse o mais experiente dos apóstolos quanto aos valores espirituais, pois já tinha sido discípulo de João Batista. Quando chegou o momento de Jesus iniciar sua missão, João Batista chamou André e lhe disse, André, Jesus é o Messias e não sou digno de desatar as sandálias dele. Vá, André, siga-o e não se arrependerá. Homem de bom coração, André facilmente assimilou os ensinos de Jesus. Tinha olhos serenos, rosto claro e gestos suaves. Tímido e humilde, ele sabia qual o seu papel no mundo. Amar e servir ao próximo, fosse quem fosse. Agiu assim sempre e deixou marcas profundas nos corações que o conheceram. Em pé, escorado a mureta, estava Tiago, o maior, irmão de João, filho de Zebedeu e Salomé, Mulher corajosa que esteve com Maria, mãe de Jesus, naqueles momentos trágicos do Calvário. Tiago pescava com o pai, e Jesus chamava os dois irmãos de filhos do trovão. Tiago foi um dos primeiros mártires do cristianismo. Morreu com um golpe de espada. Viveu por Jesus e morreu por ele. Corajoso e fiel... Tiago enfrentava os desafios da vida sem receios. Sincero e bom, ele vivia feliz e não fazia inimigos. Apesar de forte, Tiago tinha rosto pequeno e olhar expressivo. Trazia nos lábios a impressão de estar sempre sorrindo. No entanto, escondia emoções que, às vezes, extravasava em lágrimas. Amou seu mestre até o fim. Meus olhos buscaram outro apóstolo. Vi Bartolomeu. Tal qual os demais, ele nascer em Caná da Galiléia, aquela cidadezinha em que Jesus fez seu primeiro fato extraordinário ao transformar, a pedido de sua mãe, a água em vinho. Quem é que sabe se Bartolomeu esteve ou não presente nesse episódio? Desconhecemos. Bartolomeu era forte, ombros largos, cabelos curtos e rosto arredondado, de onde sobressaíam os olhos grandes e pretos. Um pouco tímido, se soltava ao falar do mestre. Era pescador, sócio de Simão Pedro. Foi até a morte fiel a Jesus, e por segui-lo não se arrependeu, apesar das perseguições e sofrimentos que experimentou. Sentado em tosco banco, achava-se Tomé, o dídimo. Não se sabe a razão de tal apelido, pois dídimo na língua grega significa gêmeo. Mas quem sabe este adjetivo queira significar também que ele possuía intimamente duas vontades que guerreavam entre si. A primeira, de crítica, que tudo analisava friamente com forte tendência à dúvida, e a segunda, que explodiu depois de conhecer Jesus, a crença, o querer acreditar nos fatos misteriosos da fé, buscando crer sem medo de cair no ridículo. Desejava ardentemente confiar a Jesus todo o seu coração, mas isso aconteceu somente após a crucificação do Mestre, quando ele surgiu materializado à sua frente, pedindo-lhe que o tocasse. Desde aquele dia, jamais a dúvida habitou seu coração. Tomé era galileu, inteligente, raciocínio rápido e entendimento fácil. Foi também um dos mártires do cristianismo nascente. Até sua morte viveu para Jesus e seu evangelho, sem nunca duvidar da verdade que ele ensinara. Aquecendo ao sol da manhã, vi Mateus, conhecido por Levi. Ele também era galileu e ex-cobrador de impostos na cidade de Cafarnaum. Os judeus odiavam os coletores de impostos, pois os julgavam traidores por entregarem o dinheiro aos romanos, além de se enriquecerem à custa do povo sofrido. Certa vez, estava Mateus na alfândega, sentado à mesa, tendo ao lado um soldado que em pé velava por sua segurança, quando, de repente, uma sombra cobriu sua mesa. Levantou os olhos e viu Jesus. O que o famoso profeta desejaria de um publicano tão desprezado? Então seus ouvidos registraram a mais doce melodia jamais ouvida. Jesus lhe disse, Mateus, vem e segue-me. Preciso de ti. O cobrador saltou da cadeira no mesmo instante e, eufórico, deixou tudo para trás. Abandonou a profissão e de homem rico e sem amigos, passou a simples cidadão do povo, admirado por todos pelo ato corajoso de deixar tudo e seguir Jesus. Mais tarde, distribuiu seus bens aos pobres, ficando apenas com o necessário para viver. Mateus era de porte elegante, porém simples. Falava o grego e o latim, pois sua profissão assim o exigia. Honesto e humano, Eis por que recebeu o convite de Jesus. É um dos evangelistas e colocou no seu evangelho, expresso em letras, todo o seu amor pelo mestre de amor. Assim, eternizou a passagem de um anjo celestial pela terra. Em pé, escurado a janela, estava Tiago Menor. Filho de Alfeu, também era galileu. Pouco se sabe acerca de seu passado, porém se sabe que muito fez pelo cristianismo. Juntamente com Simão Pedro, fundou e dirigiu a Casa do Caminho, primeira igreja dos cristãos, na periferia de Jerusalém. Homem inteligente, profundo conhecedor das leis de Moisés, possuía boa cultura e dominava algumas línguas. Resguardado em seus sentimentos, escondia as emoções, talvez receoso de revelar seus pontos fracos. Tiago era magro, alto e bem posto. Falava com vagar, exigente na conduta alheia, mas, aos poucos, junto aos doentes, paralíticos e abandonados da sorte na casa do caminho, modificou seu entendimento da vida e acabou morto impiedosamente. porém deixou marcada sua contribuição ao cristianismo que nascia. Encostado à porta, Estava o homem por quem eu sentia uma compaixão dolorida. Olhei-o penalizado com uma pontada no coração, pois fiquei imaginando que estaria, naquele momento, sentindo ou pensando Judas Iscariotes. Não ensejei esconder meus sentimentos e um aperto na garganta machucava-me por dentro. Ele sabia que estava muito próximo ao seu ato impensado o de se aliar aos sacerdotes do templo mas ele não sabia que seria tragicamente enganado Judas Iscariotes era o único apóstolo que não era galileu pois nascer em quiriot cidade da judeia também não era pescador e sim intermediário entre aqueles e os comerciantes e grandes compradores. O apego ao dinheiro e a fome pelo poder foram sua perdição. De estatura mediana, cabelos curtos e barba rala, Judas tinha olhos pequenos e sumidos na face, estava sempre inquieto, impaciente e afoito. Desejava ver o povo liberto de Roma e amava Jesus intensamente. Ao perceber o seu engano, matou-se tragicamente, enforcando-se à saída da cidade. No entanto, hoje está redimido daquele gesto que o imortalizou de forma negativa. Do outro lado da varanda, sozinho... Olhando a paisagem, estava João, o evangelista. Era o mais jovem de todos, tinha por volta de vinte anos. Era irmão de Tiago menor. Meigo e humilde, falava manso e amava todos sem restrições. De gestos suaves, era incapaz de ferir. Pele clara e cabelos escuros... João era o único que não usava barba. Emotivo, chorava silenciosamente. Foi o último a deixar a terra, já com quase cem anos de idade. Escreveu o Evangelho e o Apocalipse. Recebeu de Jesus a incumbência de cuidar de Maria, compromisso que lhe deu muito prazer pois viveram os dois em uma choupana beira-mar nas proximidades de Éfeso trabalharam intensamente pelos pobres e fundaram uma comunidade ao redor de onde moravam e foi lá cuidando dos doentes que Maria recebeu o título de mãe santíssima João foi o único apóstolo que acompanhou todo o processo de prisão Condenação e Crucificação de Jesus É considerado o apóstolo em quem o mestre encontrar as maiores expressões de amor. Por último, andando nos jardins que contornavam a casinha, vi Pedro. Também profissional, competente e honesto, era o chefe de seu grupo. Homem forte, a pele queimada de sol... Era, porém, ingênuo e de bom coração. Impetuoso, beirava a violência. Entretanto, a convivência na casa do caminho por anos, junto ao sofrimento e à dor, arrefeceram seus impulsos, tornando-o calmo, conquistando aos poucos a serenidade. Simão Pedro recebeu de Jesus... O maior presente de sua vida, quando ele veio morar em sua casa e ali ficou por três anos. Bastava isso para provar o valor desse homem singular. Era o homem de confiança de Jesus, no qual depositou a responsabilidade de dirigir o cristianismo. O filho de Jonas. Assim também era conhecido, não decepcionou o seu mestre, a despeito de havê-lo negado na fatídica noite em que ele foi preso. Naquela noite, Simão Pedro chorou igual criança, porém, pelo resto da vida, deu provas de coragem e fé, e jamais receou falar do Cristo, e assim foi até morrer por ele em Roma. Ao olhá-los um a um, minha admiração por aqueles homens simples e pobres cresceu ainda mais. Eles usariam os poderes do amor e do exemplo capazes de transformar corações. Quando voltei o olhar em direção ao fundo da casa... Onde ficava um pequeno horto... Divisei a figura ímpar de Jesus... Que caminhava suavemente por entre as árvores. Meu coração perguntava... O que ele estaria pensando. Quando parava... Alçava os olhos ao céu... Como a buscar energias da natureza... Ou do alto. Em torno dele... Vi sombras fugidias. Pareciam anjos a brincar à sua volta. Não ousei me aproximar. Não poderia eu, com minhas imperfeições, perturbar aquela festa de luz. Enquanto os apóstolos conversavam distraidamente, aguardando a presença do mestre, meus olhos ficaram estáticos daquela imagem amada. Por muito tempo ele lá ficou, e eu perdi a noção do tempo. Quando ele se dirigiu para casa, deixando aquele local, vi que os pássaros também saíram voando, em bonita e barulhenta revoada. Pude perceber que até os animais sentiam o amor exalado daquele coração e ficavam à sua volta sem medo. Ao se aproximar da varanda, todos calaram. Olhando-os, disse carinhosamente, — A paz seja com vocês. Meus amados, precisamos ir a Jerusalém. Resta-me pouco tempo. Todos se dispuseram a sair. Então, Marta falou. Senhor, eu vos espero para a ceia à noite. Ele sorriu e acenou com uma das mãos, como a confirmar sua presença mais tarde. Assim, saímos para mais um dia com Jesus. Eu era, com certeza